Eu sou brocha, falo que o meu pão não sobe nunca mais. Com a chota desse claro que não vai, eu era firme nisso agora. Eu pensei que eu não estaria vivo pra eu poder ver um vídeo novo saindo no canal do Caracol Raivoso. Enfim, mano, meu nome é Manuel, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve. Se não gostar, faz e uma crítica construtiva ou pode só deixar o dislike. Ansioso pra ver esse vídeo e... É o triste separamento lá dos dois, todo mundo tá ligado. Foi uma época boa, mas... Tudo que é bom chega ao fim, tá? tudo chega ao fim, acontece, tudo acaba. Bora que ver o um novo vídeo e se inscreve no meu canal secundário, é isso? O vídeo já tá com 2 milhões e quase 600 mil a mais, caraca hein mano. E aqui tem um comentário do canal Cozoano falando que daqui 4 anos vem a gente de novo. Caraca velho, o povo gosta muito dele mesmo, viu? Na moral, o cara ficou tanto tempo sem postar vídeo, postou um vídeo choveu de view. demorou, bora que... De... A, inevitável... a inevitável fuga do passado. Então mais uma vez, vai. Quem sou eu? Deixa em crer esse canal claro, que me meu, anos, fundo, cara os melhores pelo no Bom, esse é meu hobby há é é 10, 10, é 10 anos. Porém, depois que eu tive uma síndrome de burnout, se tornou o maior desafio da vida. Que síndrome é essa, mano? Eu não tô ligado o que que é, não. Eu nem vou saber como escrever e pesquisar sobre isso, não, porque eu não sei o que que é e nem como se escreve, Mas, enfim... 10 anos de YouTube. Eu tô no YouTube desde 2016, então eu posso falar que eu tenho seis anos de YouTube. 2015 não é fazer assim. 2010. Ah, uhum. uhum. ok. E olha, né? Me faz sim quando vi dois magrins do blow de CG, corte quadrado, nostalgia velho. você ver, esses dias me ligou, lá, Falou que amor <risos> tem nada a ver. Eu, oh, mas que nunca teve predicado. Não, é não, mas não faltou que quis ver nós prejudicados. Hoje com o coração modificado, esse passou edificado. De quê? De sozinho ter ficado. Oh. A bola não vi. Caraca, velho. É assim cara, o vez. desenho desenha muito. Tarde demais pra nós bolar o tupano, e aí? Passando pelo corpo. Polonês. É Vendo amigos se afogar nesse pântano Tem sangue no jaco do meu peixe Eu tô olhando a luz da rua através de um peixe A luzinha que me disse eu lembro que o Caracol sempre editou muito, né, nos vídeos Eu não sei se é ele que edita os vídeos dele, mas Sempre foi uma coisa que foi da produção Quem sou eu? Vai comentar o que que cara? É um da Marvel, doido? Ação! Oh! Não imaginam o prazer que é estar de volta. A risadinha. É... <risos> Salve galera, galera do, do YouTube! YouTube. Do... Obrigado por esperar, rapaziada. Eu atrasei um pouquinho <risos> porque eu tava aqui só tietando um homon red de um gostoso aqui da cidade. Se liga aí. Só não entendi porque apareceu editar perfil. E aí, uhum. alguma observação gostosa? Uhum, Ahn... Red pelada é melhor. Eita, <risos> é <a> namorada dele? Segura esse seu pedido, de mato! Caraca! Cadê Caraca, não é um vídeo de desabafa? Eu não sei, mas... Continua. Pera, pera, mano, continua com, com as produções de. Mano, o cara voltou muito antigamente. Eu, eu tô me sentindo uma nostalgia dos infernos aqui. <risos> ah, esse vídeo não é pra correr nacional, que eu posso ligar, né? Caraca! Cadê o As produções, hein? Ah, velho, que saudade! Que dizer, mano, pra um influenciator, melhor do que anúncio no meio do vídeo, é só o carinho que recebe do público? É. É verdade. Comenta agora no chat, conforme é. Eu não sou famoso é nem é. pouco, velho, mas os comentários que eu recebo, os poucos comentários que eu recebo, é muito nada. bom. Até comentário é me xingando eu amo. <risos> um ah, café. Dá, dá, dá, dá, dá. Pera lá, deixa eu pegar um cafezinho! Ah! Viciei nessa bosta! Não grita não, que eu tô gravando! Grita não, eu tô gravando! Estou avisando! Não tenho dois monitores, eu tenho que ficar saindo do bagulho aqui e olhando se tá gravando ainda, né? É foda, né, leque? Ainda vou arrumar. Eu tô com um monitor ali ainda pra conectar no meu computador, já que eu não tenho dois PC, né, pra poder fazer um vídeo foda. Uma produção melhor. Isso que me limita, melhora meu conteúdo muito também, né? Ou minha, minha força de vontade também. Mas eu vou tentar comprar um cabo HDMI que conecta os dois. VGA no caso, né? Meu monitor é antigo. Ô, cabelinho ruim, desgraçado. Uh. Se eu fizesse... Oxi, pera. Esqueci de colocar... Um vídeo novo. Ó. Oh. Meu Deus. Genial. Deus. Genial, bebê. Passar hora pensando numa ideia extraordinária semanas redigindo, traçando e planejando algo utópico. Olha o barulhinho. Me dedicar 5% do tempo hum. a fazer a quinta essência audiovisual da internet moderna. Cara, se eu tenho preguiça de cortar um vídeo, imagina isso tudo para editar, velho. Que absurdo. Arroba, deixe o like. Ah mano, Que? Foi genial, ué você é namorada dele? O irmão massa, acho que a culpa é do YouTube, isso sim. Ninguém reconhece A nosso talento. A gente tem que entregar a currícula <risos> amanhã. a cabeça pra tossir shorts, mano. Shorts. Falando assim, parece até que eu vendo roupa. Ué! Ah, coé, o YouTube atrapalha, vai. Meus vídeos tudo pega reivindicação, de é reagir na música. Mas também como é que eu vou conseguir. React Calma querendo não é um conteúdo bem genérico, então. É eu difícil crescer com react. Pronto. A não ser que eu relocação. for uma menina gostosa que reage a animes ou outro... esteja em casal, porque em casal é bem mais legal, sei lá, com uma pessoa mais vendo aqui comentando, deve ser bem mais legal do que um nerdão fudido aqui olhando e falando merda. Enfim. Qual o eu sou a versão que deu errado do Orochi. Agora. Preta, PREGO! Ah não, vou amassar esse traquinho! Ah não, peraí, filho! Isso que é pra matar minha, minha nostalgia! Vai, Cisão, você que tá aí dentro, Cisão! Você que tá aí dentro, filho, vai! Vamos amassar esse desgraçado, filho! o Dark, Dark Vader Digou, foi! Ah! Não, não, não. Pensei que era um figurinha do Dark Oxê! Vader. E é tu, é louco? Tá moscando, a chabalcelo? Um Cadê o Pug, velho? o pra assustar os outros. Tá maluco, chabalca, viu? Um o piro do Pug. Piru do... <risos> é o piro do Pug. <risos> Fica gritando à noite. Mas nem... O Pug só de respirar parece que tá morrendo. Que? Tu quebrou? Essa placa do YouTube sempre foi meu sonho, velho. A placa de hoje em dia é feia pra um caralho, velho. Eu sei que ainda continua sendo uma marca incrível, mas eu queria muito essa plaquinha. Aqui tem a fotinha. Nossa. Dá pra refazer, não? Não é a mesma coisa. A musiquinha. Mas tá com o alto, né? Pra poder... É pro do YouTube... Eu doida. Tu queria? Quero. Compra, filho. Depois que eu terminei o colegial, eu me dediquei 100% a atingir essa meta aqui. Mano, mano fazer cara, parte cara, dessa comunidade adoro, de um influenciators, podcasters, okay? Mano, era um sonho, não. filho. Caraca, vê, como que eu quero conseguir passar a letra por trás dele? Eu não sei fazer isso, não. Mas se tivesse o nome de um empresário na minha placa a ah, churinho <risos> receba eu mandei um whatsapp pro falcão para me empresariar e me botar na mão do meu <risos> já é mó rolê tu fazer sem saber quem que vai acompanhar da onde vai ver e muito menos o porquê que vai mostrar do no começo eu não conseguia entender de fato o que estava acontecendo eu Queria fazer parte disso porém com um tempo mais pessoas foi conhecendo e mano eu virei Oficialmente um YouTuber! O youtuber youtuber é pra mim é quem produz pra plataforma então O qual é o Youtube um É o conteúdo me do ou Espaço Não mano não tira isso tira isso Tá mas mesmo assim ainda eu preciso de um tema né mano oh Perdeu a graça Eu sou bom demais Que mais? Pior, ele é muito bom ah. <risos> tá lá, segue lá o seu foca Foca Eu sou uma foca aqui ó Não cara essa foca, <risos> não cara <risos> Essa porra vindo minha cabeça mano Por que ele não faz Hã? vídeo no ar vizinho? Cara, viu, cara, o meu, o meu. volta de com o é, é. vídeo que ele ah, postar mais mais mais vídeo. ah, ah, a... Tá a... Eu faço é vídeo, né? Roupa não. Ah, ah, eu posso porque dá vídeo. criar um Esse canal de foi de um inferno pra agora, doido? De vídeo normal, né? De vídeo. Porque eu não posto a vida no APP vizinho. É. É. A PP vizinho. PP vizinho. Agora é proibido falar. Tique What? É tipo. você sabe quem agora é? Quem? Você sabe lá, moço? Vá bem é. <risos> Podia, vou falar o que é né? que ele não podia falar o nome dele no filme? É tipo uh, a... <risos> Blood Mary? Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Eu falei essa. Eu vou dar um bar, eu bar. <risos> Ai, meu Quando demais! Mano, eu juro que eu dou o nome do app vizinha a primeira vez Eu lembrei da minha véia do nada, porque se assim, ela tinha toque por limpeza Pô, se botasse o tique junto... Limpar, a limpar! Limpa, limpa. <risos> ah, <risos> mãe! Nossa, que saudade! Mano, depois eu fui me aprofundar e descobri que é uma plataforma de... Como terminar seu relacionamento em 15 segundos Amor, tá fazendo o quê? Ah, tô vendo uns vídeos aqui engraçado aqui. Se liga aqui, cheguei. Aí. aí. ó, vídeo uma engraçada. ó. <risos> Depois de prazo, você parece um cu. Mano, O uau. Nada vez, que não cheguei. Amor, tá fazendo o quê? Por que ah, o que, que eu tô fazendo que eu quero? Por que você fez isso? Eu acho que se eu tivesse baixado o TikTok para ver com os meninos sua, tu acha que eu tava com a tua esquerda, é? É o, quê? é o que tu tá falando? Mas... Nada a ver! Nada a ver! Oxi! Oxi! Oxi! Legal! Eu sei assim que tu tava vendo então, aquela hora, hum, velho! Não! Não! Te... Fia. Fia! A imaginação do mar! Ai, imaginação do mar! 15 segundos rapaziada que precocidade é essa? Com mais 15 já pode ir pro domingão do Faustão ainda agora é, é o domingão do Hulk né? Acabou os Vingadores tá trabalhando pra eu sou da época onde os criadores faziam tudo sozinho e durava mais do que 15 segundos mano e eu nem tô falando dos vídeos <risos> Tô falando das lives, ô oh, mente imunda. Site roxinho lá. Ah, é, mano. Esqueci que não pode falar tweet no YouTube. Nem compensa mais ser meticuloso na criação. Já estamos quase na metade do vídeo e tu ainda não deu mais. Que é uma live. nova Só geração, uma né, dos pra vídeos ter curtos? Um like primeiro pra não assista um vídeo né? se tiver mais tá, do que 15 segundos. O tá. que é que ele falou, O desculpa. like primeiro precisa do vídeo, né? Tá. Tá. Qual é o alimento mais sagrado da terra? Eu Amém. Do... Nossa. Depois dessa até o Zorro Total e ia me demitir. Caralho, parecia ser mais fácil em 2015, mano. Não é possível que eu não consiga fazer mais isso, porque mano. Só que era os vídeos em 2015 era muito assim, né? É, criar um roteiro hoje em dia, sei lá, é quase impossível. Porque esse estilo de humor garrão em 2015, tão poucas pessoas ainda gostam. E sei lá, pra mim também ultrapassou, só que é o caracol fazendo. Então não sei porquê, mas eu tô achando engraçado. Porque é ele fazendo. Tem certo tipo de humor que... Só a pessoa faz você acha engraçado Tipo o humor do Diogo Defante O Igor Guimarães Ah, deixa eu pegar tudo aqui Peculiar. Chamei minha mina pra morar comigo Acordei, fui levar o um xablau pra dar um peão Passou dois meses de novo Tentei escrever algo, só escrever alguma coisa Voltei a puxar uns no intenso e esgomi por falta de hábitos Tive uns bloqueios de ideia por dias Tentei buscar inspiração Nada. Comprei uma manopla na internet, ser na cafeteira nova, revisei ideias descartado escrevi um vídeo sobre o seu da amizade e recebi um PC blindão da Chipiar, né? Que Descatei que é que a morena de um baratão, de Oh, O meu PC também é da Chipiar. Acabei errando e... Só que eu ai, não recebi, um né? Eu comprei. Achei que a nascer um Husband. eita! meu um teclado novo meu meu Writer, recebi a compra da internet, porém, tinha alguma coisa estranha naquela manopla. Troquei uma ideia no podcast Sampa, viajei para Caldas Novas, bravo isso comecei a fazer live no site Roxinho, joguei vários jogos rapaziada é fortnite amolganza telol 2 do jogo a gta Horizon, final fã daquele dia o Red realidade renda show 2 e filho com a semana na bad trip ó Você é louco jogou o The Last of Us 2 velho que isso daí é para deixar triste minha menina e e mano eu nem precisei dar uma carreira musical para ela eu comecei a escrever nove versos depois do é o Whindersson, eu tô Porém, nesse dia eu percebi que eu tinha bebido café demais, ó. Aí sim, mano, me lhe conta depois, caso nada de errado, talvez. Caralho, ele gravou o vídeo. Nossa, velho, que tempo é esse que demorou pra gravar o vídeo? Mostrou ele de vários jeitos. Que pai, olha lá. Que genial, velho. Aí eu vou gravar um vídeo. ou trabalhar no sinal. Sim. Out. Nossa, até que fim, mano, que ódio Nossa, bem na hora do rango, filho, melhor roteiro de... É, a pessoa que se cobra muito, tipo um lucas no utilismo da vida Faz negócio, demora um tempão e depois no final acha que, que tá uma merda, né Sendo que o vídeo tá incrível Depois que eu bater aquele rango, para... eu já vou gravar porque... Por ó... isso que aí não postando um vídeo, né, ô desgraçado é, Se cobra demais É o melhor do mundo, não tem pra ninguém, meu pastor <risos> Que Fala que perdeu é mentira. O Ele vai Lembra voltar, o caracol revoso? Após com depressão. Que uma faca do Quem esperava esse cara. Caraca, colocou até a foto. O caracol do... revoluciono. É. do pé do Pedro do Pereira de Sabia disso. Sabia. Sabia. Sabia. Sabia. Engajar, né, pai? Bonito, né? Geral farmando na minha vez eu não posso. Seus bedlapel. Morro ruim, velho. Perdeu os bagulho assim, na moral. Mas se me serve de consola, eu lembro quando meu irmão comprou seu Core 2 Duo em meado de 2009. Não, não eu tô com um aqui, ó. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Pera. Pera, pera, pera. Isso daqui é processado. Tem um Core 2 Duo aqui embaixo. Um processado que é o Ryzen 5000 e... É. Ryzen 5 3 e g se eu não me engano. Ah, o Core 2 eu achei no, no lixo. No caso do meu pai achou. No. Sucata. E funciona. Eu sei que tava no áudio. É muito inútil né, eu ter falado isso, enfim. Chegou em casa todo emocionado. Gente... Que é a ponto de mostar dando né? gloriar fonte de computador? <risos> Ah, ligou errado. Bonequinho, <risos> esqueceu de configurar a fonte do computador? Ah, ah, mas, pô, vejo pelo lado bom. Ele perdeu a fonte, mas virou o super choque. Hoje em dia, tava na tampa do gabinete. <risos> enfrentando o um crime. O problema não foi nem o notebook ter virado Lego. Foi ter acontecido isso com o HD. Ah. HD entendo, mecânico que é inclusive. desgraça, né? O meu Nosso é mecânico. Programa, Quem me Bay, deu tão SSD? Piratas, <risos> os mods do GTA, <risos> pacotão, platia, Parece eu, fez, tudo isso. Mano, foi tudo, cara. O que eu não fiz o backup? Nunca nem vi. Não É possível, mas Às vezes acontece uns barcos. Não tem backup não, velho? Tenho certeza que eu comi o um pouco de abamaçou. Tá aí, chefe, ó. Moda da casa, prontinho. Hum um GG Fidalian GG, moleque sempre em primeiro lugar. Bolado também tava top, hein Qualquer coisa é só gerar o disco da Xuxa Ao contrário que... entendeu? Demorou, mas onde eu tava mesmo, rapaziada É... Ah, o oh. Cara, eu sinto Eu sinto como se eu tivesse Voltado pra 2016 Eu sinto isso nossa, esse, esse vídeo me fez sentir sensação isso. de tempo perdido mano é nessas horas que bate é a... uma boa sensação uma sensação triste parece porque a nostalgia querendo ou não um sentimento meio ah crise de burnout meio ruim muito bom e meio ruim não entendo eu não sei explicar Quatro anos atrás Caso parecendo Jesus Cristo. Eu faço o que faz. Eu me igualou. Nada de vídeo ainda, mano. Assim não dá, velho. É, mas não mora mais aí, não, parceiro. Ele foi morar com o Pipiu. Serão? Serão. Pra tu ver, né? Tá até fazendo vídeo na papel vizinho tu viu? Nossa meu, se fosse eu estaria com um rabo atolado de dinheiro também tá Eu tenho um... A... <risos> eu <risos> tenho <tô. risos> um... Eu tenho Você passou <risos> a comprar? e o três? <tô. 3. risos> Nunca, cara. censuraram o Marcola. Mar Marcola? Quantos é? me mais por 5 aninhos? Que já vira bagunça. Vem pra YouTube, é muita coisa, só por um mês pra você ver se a pessoa já não acha que você morreu. Mas, como já estamos... mesmo são um desses, de a dentro pessoa dentro para de postar o vídeo por uma semana e fala, caralho, fudeu, o cara morreu. Agora, quando é o Orochi não, né? O Orochi desgramado posta quando, quando o dinheiro dele acaba. Em 2022, é, vai, quando é quando ele, quando ele é? ditado, é. tá no inferno, dança com o capeta. Até porque eu acho que não deve estar tá tão... Ele no... vai dançar com o capeta, assim, vai. Mano. Dança. PAPU! PAPU! Fuzil! Oi, Letícia, né? <risos> esse áudio... Esse áudio me traz um sentimento agora meio de tristeza e felicidade. Felicidade ficou meme e tristeza porque... quase ninguém sabe de nada, né? Só duas pessoas, três, vai de lá. Né? Deixa quieto. Mudei de ideia, rapaziadão. Ah. Traz a, a metáfora aí, fazendo favor. Opa, valeu, meu consagrado. Antidepressivo? Uhum. O okay. Oi! É, é café? Café, pode, mas não vou cortar o vídeo não. Você vai aparecer aqui. Aí, ó. Toma Leva aqui, leva aqui, pô. Leva aqui. Mindê, papai. Mindê.. Ai, bosta. Aqui tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Ah, rei do café. Mindê, papai, morreu, sabe? Uhum. Tristeza. Ah, o mundo é difícil, né, pai? Acontece. É que eu queria te falar que. Ah! O <risos> <risos> quê? Remédio pra isso que eu sofri. Tá esperando a explicação, é? Tá achando que eu sou o nerd do Lula da Matrix, né, deus? deus. <risos> Mas sobre valer a pena? É que eu não além de man, as coisas ainda podem piorar. É vocês que não têm é. imaginação. Ah, Enfim, bem, se você acha um... que você tá ruim, sempre dá pra piorar, vai por mim. Por aqui, um abraço, vocês são foda, tamo junto. Não, não, não, não, não, não, não, não, o vídeo tá acabando, velho, nossa, ah... O sentimento de quando algo acaba é muito ruim. o mesmo sentimento que eu tive quando eu acabei de Big Bang teoria. Quando eu acabei de ver o seriado de Só Levando do Maurício Ricardo. Que é um, é um, um desenho animado brasileiro que eu recomendo ver. Só Levando Maurício e Ricardo. Por favor, vejam. Eu fiquei muito triste com a perda. Ah, vai. E... Até saiu outro vídeo. Tchau. Oh. Olha que edição aí. Bom o tempo que durou, mas já se passaram 4 anos, mano. Tô feliz pela caminhada. Porque acreditou nessa jornada inteira. Não me enquadro nesse mundo moderno de criadores. Eu prefiro parar de vez do que.. Oh, eu vou ser sincero com vocês. É... Eu sinto falta de 2016. 2017. Eu sinto falta de 2017 2018. Foi uma época quando eu era mais novo. Eu reclamei muito do YouTube, mas. Eu não sei, véi. o problema desse sentimento de nostalgia, ele ferra com você, porque você acha que antigamente era melhor, e hoje tá uma bosta. Aí quando passa um tempo, você pensa que, sei lá, 2022, ah, tem muita merda no YouTube. Aí passa para 2030, eu falo, caralho, como 2022 era bom. É um sentimento merda. Mentir pra mim mesmo que tô feliz é fazendo isso. Vou pensar em algo e... Eu sempre quis fazer outro tipo de conteúdo, além de react, né? Eu sempre quis fazer react bem editado. O problema é que quando eu tento fazer um vídeo bem editado, demoro tempo editando, o vídeo não vai bem. Ou é porque o vídeo foi uma merda, ou é porque não tá no hype que deve estar, tá... Sempre alguma coisa. Às vezes é a culpa nem do YouTube. O vídeo só tá uma merda e ninguém se interessou por ele. Aí por isso que eu faço um react onde eu não edito tanto, que é só um vídeo reagindo e comentando por sempre que é um vídeo que eu gosto de fazer, só... Só que eu tenho vontade de fazer outro tipo de conteúdo. E é desanimador mesmo você fazer um monte de coisa e não dar certo. Ficar sem ideia. a ideia não é o que me falta, velho. Essa tatuagem é o quê? Primeiro tatuagem, aí tá esse. Eu fiquei mais apegado à cena do.. Do caracol, o caracol que foi a raiz, eu não sei, eu sou grato pra caralho por causa disso também sou o, caralho pra caralho. o que eu posso fazer com isso? Não, o caracol já era já era, parou, já é, é por eu ter parado eu fiquei com aquela cara, se eu não tivesse parado mano, podia tá podia rolando. tá ter dado certo, eu fiquei pesando com isso, eu falei não, foda-se foda foda foda por que que eu tomei essa decisão? vou mesmo permitir que os outros atrapalhem eu fazer o que eu amo? Na real não era nem pra ter parado, mano. Isso é sobre mim, mano. Não é sobre os outros. Meu erro foi permitir pseudo pessoas entrarem na minha vida. Amizade, empresário, parasitas. Mas eu acredito que nunca é tarde pra voltar atrás. É, Talvez até inevitável, é. mano. Eu vou fazer isso, independente de quem queira ou não. Quem sou eu? Vai começar o que que é? O filme da Marvel é doido. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Tem dois minutos ainda. Que bom. Nunca pensei que dois minutos seria muita coisa agora. É pouca coisa, né? Só que... Seria maravilhoso esses dois minutos. <risos> que duplo sentido, meio né? merda, né? Não, pra Bateu foder. Caralho, eu estragou minha frase de efeito aqui, mano. Enfim, rapaziada. Comprou, foi balsado, é caralho. gastar direto. Como é que vai fazer esse vídeo sem minha equipe extraordinária? Foi é, eu, eu mesmo escola, aqui tira. na câmera. Minha pessoa na edição. Vocês não mina. sei se foi do Caracol ou do Maneirando. Acho que foi do aqui Maneirando. E a produção, si mesmo aqui na Sonoplastia. Risadinha de milhões esse assim, aí, hein? Eu já tava esquecendo, mano, meu melhor amigo. Risadinha de milhões. Risadinha de milhões. É. Risadinha assim, de milhões hein? Eu já tava esquecendo, mano, meu melhor amigo, velho Que tava comigo nesse momento de crise. Eu só tenho a agradecer a você, mano. Tamo junto, chablau Ué, cadê o chablau? Cadê o esqueleto? Eu sei que foi uma indireta, mas cadê o esqueleto? Ih, né? Segue o baile. Salve, galera do, do YouTube. O <risos> oh, Que metelança louquíssima, meu. Esse cara é sem limites. Ah, não. Sou muito fã dele, mano. É melhor eu salvar esse trampo, porque vai saber, né? O que você encontrou essa. Não, não, não. não. Vixe. Vixe. Tanto de vídeo que eu perdi, velho. Quando o anime meio de editar, falava: ah, vai tomar no cu. Joguei o, o vídeo fora, também. Nossa que ódio. Vixe. Piveta? Ah, ah, ah, ah. Não. Vixe. Muita treina. Essa camisa é muito louca. Treta, vixe. Que legal ele reimaginando tudo em um papel também. tratado disso. Ah, amém <risos> acho que não ficou muito bom não né corta que hum. sentimento é esse que eu tô sentindo agora ah, acabou